Eles querem votar a mudança da meta fiscal lá no Senado Federal e vão apresentar também a divulgação de, de um plano de ajuste, de corte de gastos. Então a gente está na expectativa. Não, não tem nada que vem desse governo que não seja contra-trabalho. Eu estou falando que eu estudei muito o que é, que é o ponto para o futuro, que é o, esse programa do Michel Temer. É impressionante. O que eles querem aqui no Brasil é a restauração do neoliberalismo é acabar com o legado do Lula, do Ulisses Guimarães, de Getúlio Vargas. É por isso que é o um golpe. Porque eles queriam retirar direito de trabalhadores e eles não podiam fazer, eleger um programa como esse numa disputa presidencial. Ninguém seria eleito com um programa direito de então é como se eles só tivessem um patrão agora, não é o voto do povo. É o um mercado, são os interesses do grande empresariado, é isso que está por trás do golpe.